E aí, gente, eu todos muito bem-vindos É o Bigodão na área e até que, enfim Uma nova atualização aí, cara E eu, particularmente, gostei muito Muito dela aí, temos três Novas cartas, três novos baús E uma nova arena, mano Que ficou tudo muito top, muito lindo Muito sensacional, mano E no vídeo de hoje nós vamos aproveitar toda essa Situação aí, todas essas novidades E vamos dar uma olhada em tudo que veio Aqui dentro do Clash, beleza? Então se você é novo por aqui, já desce aqui embaixo Deixa o seu like e também se inscreva no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Já tô aqui dentro do Clash Royale e olha só, galera veio essa oferta, essa nova oferta aqui do Combo Eletrovale, que é da nova arena cara, que eu particularmente achei uma das arenas mais bonitas, se não a mais comenta aqui embaixo o que vocês acharam dela deste visual top aqui, todo eletrizado, cara, muito, muito bonita na minha opinião, beleza? E veio essa oferta aqui que eu achei muito top 100 mil de ouro mais 1.200 de gemas e um baú lendário, cara todo mundo sabe que em toda a arena tem uma oferta diferente Quando você chega na arena E não foi diferente essa vez aqui Veio acho que pra muita gente Pra algumas pessoas não veio essa promoção Não sei porquê Alguns amigos meus não receberam Mas, enfim, cara Pra mim veio E eu vou comprar ela aqui com vocês em vídeo Vou pegar algumas gemas aqui E vamos também, mano Abrir pela primeiríssima vez Esses baús aqui Baús reais Que, cara, pra mim Foi uma das melhores coisas dessa atualização Porque, é sério Eu vi as pessoas, outros youtubers aí Abrindo esses baús E, cara, tá muito... Muito animal, é sério E um dos melhores baús que eu achei engraçado, pelo menos o vento, né Eu gostei muito do baú do Relâmpago E do baú do Rei Lendário O baú do Rei Lendário porque, enfim, é um baú da estratégia aí Disfarçado, que vem uma lendária aí Garantida, então é sensacional esse baú Fora o valor deles, que diminuiu pela metade Em comparação aos baús antigos Que eu não sei onde que tá, Supercell Onde que tu botou os outros baús Mas enfim, tô feliz com esses novos baús aqui, cara E a gente vai abrir alguns deles Hoje em vídeo, beleza? vou aproveitar aqui, primeiramente, cara, eu não Cliquei ainda nesse sorte diário Quero ver o que é isso aqui, ó Sorte diária Aí vai direto pro baú da sorte aqui Da Arena 11 Arena 11 agora que é a antiga, né? Arena lendária Mas enfim, a Arena lendária agora foi pra Arena 12 E parece que eu não tô com muita sorte hoje, não é mesmo, cara? Aqui, olha aqui Gigante real, coletor de elixir Clone e veneno, mano Olha, eu não tô muito empolgado pra ver esse baú aqui não, hein? Mas enfim Resumindo, hoje eu não tô com sorte nenhuma não tô. Deu de enrolação, então, bora Comprar essa oferta aqui, e cara Deixa muito, muito like aqui Embaixo, que vai ser top, vai ser uma Grande investida, mas vai valer muito A pena. Beleza, galera, pagamento concluído Aqui, vamos abrir o baú lendário, e mano Tomara que venha Dragão Infernal, que é a única Carta que eu não tenho ainda. Tronco Mano, tronco é uma carta muito boa e eu vou conseguir colocar ele no nível 2, cara Muita gente tem dificuldade de ganhar tronco O Tronco eu acho que é uma das lendárias mais difíceis De ganhar aqui dentro do Clash, é sério, porque eu vejo maior galera com dificuldade aí Pra ganhar ele E ganhamos mais um tronco E vou conseguir colocar ele No nível 2 Fiquei feliz Preferia outra carta Preferia dragão infernal Por exemplo Pra desbloquear Mas enfim Tá valendo Não vamos reclamar Porque agora mano Foram 100k de ouro E 1200 gemas Cara Esse 100k de ouro aqui Vai me ajudar bastante Agora mesmo que eu tô né, Me dedicando bastante Pra upar as minhas cartas Principalmente as minhas cartas Comuns né? Tá valendo muito a pena né? Tudo que é ouro aqui Tá sendo muito bem vindo Na minha conta E agora meus queridos amigos chegou o grande momento, o momento de comprar os dois baús, eu vou comprar primeiramente Eu não vou usar tanto aqui, beleza? Eu vou comprar primeiramente os dois Baús ali, o baú do relâmpago E o baú da sorte E vamos ver o que, que vai vir nesses baús aqui Tranquilo? E se vocês deixarem muito, muito Like, eu posso comprar Eu posso estar vindo aqui comprar o último baú O baú lendário, cara, que é um baú Muito, muito top, que vem uma lendária garantida E várias outras cartas ainda de escolher É da estratégia, então vale a pena Então deixa muito, muito, muito like Pra gente dar uma chamadinha aí, né, cara? É caro Caro, mas eu conto com o apoio de todos vocês, tranquilo? Agora deu de enrolação, bora aqui abrir o primeiro baú, o baú do relâmpago. Você mil gemas gasto aqui com esses dois baús, cara. E sinceramente, cara, eu gostei muito desse baú. É sério, porque o fato de você poder trocar as cartas por raridade, isso é muito top. Ó, beleza, consegui desbloquear aqui a carta eletro... Eletro... Trocutadores Sério, pessoal que traduz aí o Clash Royale well pra português É sério Cara, vocês abacalharam muito com esse nome Com o nome dessa carta Porque é sério, quem tem a dicção meia torta Não vai acertar isso aqui Eu vou chamar de Zaps Zaps E beleza, Fúria no final Cara, eu vou querer com certeza trocar isso aqui Porque eu não quero Fúria Carrinho de canhão Também não Vamos ver, toma... Ai, Tornado também não Beleza, clone Ai, não tô com sorte hoje mesmo Bem que o balu tava falando Meu Deus Eu deveria ter ficado um carrinho de canhão Cara, muito ruim Mas tudo bem Guardos pelo menos eu acho que vai entrar legal nesse novo meta aqui então tranquilo, falta mais uma troca aqui Eu vou trocar esse, essa carta comum Zap! Pelo menos <risos> gostei Dessa última troca aqui pelo Zap 99 Zaps, então valeu muito, muito A pena. E agora eu não sei se eu abro esse baú Da sorte ou gasto mais Abrindo esse baú do relâmpago. É sério Esse baú da sorte aqui, eu vi algumas pessoas abrindo Eu não gostei tanto. Mas enfim, pra abrir aqui Em vídeo, pra ser uma coisa diferente, pra diferenciar Uma coisa da outra, acho que se torna mais interessante Aqui pra mim, pra vocês, pra muita gente Que tá conhecendo, tá vendo esses baús sendo abertos agora Então acho que vale mais a pena acabar gastando Aqui nesse baú da sorte Mesmo sendo um baú do azar Porque é sério, gigante real Coletor de elixir, clone e veneno Olha mano, duas cartas aqui que eu gosto Bastante, que é o coletor de elixir E o veneno, mas cara, gigante real e clone É uma trollagem danada Mas enfim, vamos abrir aqui, vamos ver se é sorte mesmo Ou se vai ser azar nesse negócio Bora abrir aqui, 1700 de ouro Vamos ver se acertou, acertou aqui Gigante real, não queria que tivesse acertado Mas tudo bem Eletricultores eletrecultadores. Eletricultor, não vai vir lendária e nós gastamos gema aqui à toa Veio o príncipe das trevas No final ele não acertou aqui Acertou acho que só o gigante real, foi isso? Foi isso mas enfim, cara, pelo príncipe das trevas valeu a pena porque eu gosto dessa carta. E agora eu fiquei com apenas 200 gemas, cara. É pouquinho. Ficou pouquinha gema. Se vocês me ajudarem aqui deixando muito muito like nesse vídeo, eu posso trazer comprando o último baú. Também posso comprar os outros juntos. Podemos fazer uma mega abertura aí de baús, dos novos baús do Clash Royale que eu tô empolgado demais porque são os baús muito muito top. Supercell acertou mais uma vez, cara. Por isso que eu sou apaixonado por ela. Por isso que eu sou apaixonado por Clash Royale porque é um jogo que traz muita atualização. Tá Sempre buscando inovar, cara E isso eu acho muito legal o cuidado que eles têm com esse game Com esse jogo, e é muito top O único ponto negativo que eu achei dessa atualização Foi o balanceamento das cartas, cara Que eu achei que muita coisa não tinha necessidade Por exemplo, o corredor, o barril a Atualização dos feitiços, cara, beleza Muita gente tava levando a torre com foguete e tudo mais Ciclando o foguete, mas cara Era o foguete, eu acho que zap Os outros feitiços, tronco, veneno Não teria necessidade, assim, de bufar, enfim Algumas coisas eu achei meio sem nexo nesse novo balanceamento Mas, enfim, né, as coisas eles acabam se modificando, entrando, se ficar ruim a Supercell melhora de novo E assim o negócio vai tomando forma Galera, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários Eu quero saber muito o que, que vocês acharam dessa nova atualização Das novas cartas, da nova arena, enfim, dos novos baús, se vocês já abriram Deixa aqui embaixo, faz um comentário aí, top, que eu quero ver, quero curtir, quero responder Beleza? Deixa aqui embaixo Não esquece também do like e de se inscrever no canal se você aí não for inscrito ainda Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e valeu!